Chegando em Coast City, que foi transformada em uma cidade motor, Superman e companhia enfrentam uma horda de robôs e serviçais. Descobrimos que o Kryptoniano era na verdade o Erraticador, que chega para ajudar a equipe do Superman. Enquanto Coast City foi destruída e transformada em uma cidade motor, Hal Jordan, o Lanterna Verde, estava voltando para casa. Tomado por raiva, Hal enfrenta Mongul e mesmo com o braço quebrado, derrota. Erraticador se sacrifica para devolver os poderes de Superman, que finalmente conseguiu consegue derrotar Henshaw, o cyborg. o garoto passa a se chamar Superboy, Superman que consegue retornar à vida tem o um final feliz, mas Hal Jordan perdeu tudo que tinha e vamos continuar a história no próximo vídeo, então nos siga para não perder.